Opa, Abraão Costa aqui. Eu luto há oito anos contra uma doença, um tumor chamado tumor desmoide. E agora eu preciso fazer uma cirurgia com urgência. Com urgência. Eu estou pedindo essa ajuda até porque a cirurgia é com urgência. Eu vou precisar de uma prótese e a cirurgia no grau que nós queremos fazer, ela é bem delicada. Nós vamos amputar o membro. Então, eu estou pedindo a sua ajuda, porque infelizmente eu não posso trabalhar no momento. Até trabalho em casa, que eu sou designer gráfico, mas os custos são muito elevados. Então, eu estou pedindo encarecidamente a sua ajuda. Para provar que realmente eu estou doente, eu vou deixar algumas fotos aí na tela e filmar aqui. Tá? Então, tá aqui minha perna. Tá? Você pode ver que toda essa parte escura aqui... Tá? Toda a parte escura Então vai ser mais ou menos por aqui E eu peço a sua ajuda Que Deus te abençoe E venha abençoar cada dia mais a sua família Abraço